Culpa minha todos que eu perdi. Fé. E qual é? Rafael! Rafael! Olha o mid, Rafa. Rafa. Ah, Rafa, tu tô pra limpar a wave do mid, cara. Quem é você, seu merda? Quem é você, Rafael completo? Tanker!